trouxe o menino. Menino? Ah, não precisava. Como não precisava, seu Ernesto? O senhor não tem mais idade para fazer esse trabalho pesado. O rapazinho aí tem que... que estudar. Mas ele estuda. De manhã ele vai à escola e à tarde ele lhe ajuda. Precisa aprender um ofício. Está muito grandinho só para ir para a escola. <risos> A senhora, me desculpa, dona Ana, mas o serviço aqui é bem difícil. Não é coisa que se aprende assim de uma hora para outra. Mas ele tem a tarde inteira para aprender. E depois do trabalho que o senhor teve por conta do meu marido. Imagina, o menino vai ficar. Essa é pra mim? Pro Antônio, o vizinho. E o que é que ele tem? Não sei. É, tá morrendo. Tá parado por quê? Pega aquela pedra, mano. Alisa. e a marreta. E vai se acostumando com elas. Vão ser suas companheiras de agora em diante. E faz que nem eu. Como? Tem que descobrir. Descobrir o quê? Como você faz? Ué? Atrasado. Desculpa, eu tava na lan house. Tava onde? Jogando. Ah, futebol. Não? Luta? Olha o dedo, rapaz. Tava brigando e... A tua avó sabe disso? Não, é só um jogo Hã? de computador. Posso ser naquela? Claro que não. Por quê? Marisa, entra. Oh, não sabia que estava de ajudante, eu vou pegar mais pão. Não precisa. Marisa, como é que tão velho? Nada bem. Tão pouco tempo. Devia ter me pedido antes. que se faça as pressas. De acordo com a polícia, até agora foram contabilizadas cinco mortes e três feridos. A investigação continua. Não se sabe ao certo a causa do incidente. Uma tragédia. E a seleção de vôlei feminino está a um passo de sagrar se campeã na Copa do Mundo no Japão. Depois de ter derrotado por três sets a um, a seleção norte-americana. Tá batendo muito forte. Quanto menos tirar, melhor. Mas assim é bem mais fácil? Não é pra ser mais fácil. O senhor disse pra descobrir o melhor jeito? O jeito certo? Então, você é bem mais rápido. Deixa de preguiça, rapaz. Observe. Posso mudar o quê? O rádio? Cuida dessa pedra. Entra! Quanto falta, senhor? Ernest? Pouco. Dá pra pôr um dizer? Não. Agora, só a data. A data é... 14 de janeiro de 1942. E... A última só quando acontecer. Hoje vamos na pedreira. Seu Ernesto? Cadê o que o senhor estava fazendo? Já está sendo usada. E quando foi? O enterro? Foi hoje de manhã. Você estava no colégio? senhor foi? Foi. Foi? Sempre vou. Mas vai porque gosta? Gostar ou não gostar é coisa da sua idade, moleque. Ô, oh, senhor Ernesto, quanto tempo? E o menino? José tá aprendendo o um ofício. Hoje vou ensinar ele... a alancar pedra. Ah, bom, bom. E a dona Luísa? É bem, né? Ela voltou a trabalhar e tudo. Aí Deus sabe quanto ela sofreu. Nenhuma mãe devia enterrar seu próprio filho. Não devia ser Ernesto. E nenhum pai. Já almoçaram? Senta ali que eu trago uma comida para vocês. Não se preocupe, menina, você está com o melhor dos mestres. é, olha, cada pedra é única, tem um formato só seu, como as pessoas, mas o que fica é a lápide, é como a memória, é como a memória. uma memória. Menino. José tá indo muito bem. Trabalhou bastante hoje. Deixa descansar. Obrigada, viu? Boa noite, Serneth. Boa noite. amor! Seu Ernesto, como é que vai? Tudo bem, dona Ana. E... e o José? Pois é. Eu ia mesmo lá conversar com o senhor. O José está trabalhando na lan house da praça. Ainda não terminou a escola. Mas é bom de conta, mexe no computador. Ah. O senhor sabe, né, seu Ernesto? As coisas aqui em casa ficaram difíceis depois que meu marido faleceu. E o menino está ajudando. Tudo bem, dona. Obrigada por tudo, seu Ernesto. De nada.